Olá pessoal, hoje falaremos sobre como escalar sua aplicação Python usando Docker. Para quem não sabe o que é escalar, o que é escalar aplicações, eu vou contar uma historinha. Quando você coloca a sua aplicação no ar, né, ela tem o objetivo de atender um determinado público. Quando você coloca essa aplicação para rodar, principalmente aplicações web, é, é, ela é dimensionada para um público. Tá? Então ela tem um público médio esperado, então ela vai servir aquele público. Quando esse público aumenta, você precisa que sua aplicação aumente também os recursos para atender esse novo número. Esse aumento, né, você aumentar a capacidade de atendimento de requisições, isso é escalar. É um verbo que foi usado, né, eu não sei nem se é correto em português formal, tá? mas é esse é assim que a gente usa. Quando a gente fala escalar aplicações é dar mais recursos para atender é, essas novas requisições. Tá, esse vídeo aqui ele é uma continuação do vídeo Desenvolvendo Python com Docker. Se você não assistiu esse vídeo, para e vai assistir o vídeo Desenvolvendo Python com Docker agora. Porque o, o vídeo atual que você está assistindo agora, ele é uma continuação do vídeo Desenvolvendo Python com Docker. Assiste lá. Então vamos aqui aos códigos. Aqui, se você ver, vai estar tá os mesmos arquivos que eu usei, praticamente, são os mesmos arquivos que eu usei no... No outro vídeo, resolvendo Python com Docker, com algumas modificações. Vamos ver as principais modificações. Aqui, como vocês podem ver, tem agora uma figura nova, que é o Web. Essa, é, esse novo serviço ele vai fazer o papel de proxy reverso. No outro vídeo, o navegador, o usuário, conectava direto com a aplicação Python. Isso não é uma boa prática, eu usei somente para vocês verem como é que funcionava. Então, nesse vídeo, agora o usuário conecta num proxy reverso que repassa a conexão para o back-end, que é a aplicação Python, né? e esse back-end trata e retorna para o web, que, por sua vez, retorna para o usuário. Tá? Isso aqui é necessário, eu vou explicar por quê. Esse proxy reverso usa, usa uma uma imagem pronta, né, J. Wilder, do Indian Proxy, que é bem interessante e vai poupar muito o nosso trabalho, tá? Como um dos objetivos do Docker é poupar seu trabalho, você pode usar imagens da qual você confie. E essa imagem é relativamente confiável, muitas pessoas usam, falam muito bem dela. Tá? Se ela lhe atender, faz sentido você usar. Então, aqui, a gente vai... Eu vou mostrar aqui o... Lá no Docker Hub... Você vai ver aqui essa imagem, né? ela, ela tem toda a informação de como usar, né? basicamente aqui. Né? Então vale a pena você ler isso. Tá? Eu vou explicar rapidamente como ela funciona. Ela tem um, um processo chamado Docker Jim. Esse processo Docker GIM, aqui, como você pode ver na página do GitHub, o que, é que ele faz? Ele fica gerando arquivos, ele faz modificações em arquivos baseado... Em parâmetros passados no Docker. Ele fica escutando o socket do Docker e, baseado no, nessa informação que ele pega do socket do Docker, ele consegue gerar novamente arquivos de dentro em containers. Ou seja, resumidamente, para dar um exemplo, no caso que a gente está usando é um nginx, ele fica escutando o socket do Docker. Uma vez que a variável virtual domain é passada, ele automaticamente coloca aquele container como. Um, um, um novo um, um novo nó que o, o njx vai trabalhar basicamente o que, é que eu tô fazendo aqui esse back-end aqui como vocês podem ver quando eu digo ó esse back-end tem um VirtualHost host teste docker o que, é que o dockergin vai fazer o dockergin ele automaticamente vai ler isso do socket docker vai falar, olha tem um container novo chamado backend underline 1 e o ip dele é e ele está com virtual host test docker. Então, automaticamente, eu configuro o meu Nginx para servir com o proxy reverso para esse ativo aqui, para esse ativo que acabou de entrar. Então, é, é muito tranquilo, tá tudo muito automático. Então, basicamente, é eu configurar o meu virtual host e subir os containers à medida que eu queira e ele vai fazer proxy reverso automaticamente. A única coisa que eu preciso aqui de especial é que esse esse serviço, ele, ele esteja escutando, ele possa acessar o varun docker sock. Caso o seu docker-host, o, do, o docker sock esteja em um lugar diferente, você vai precisar modificar aí, tá? Então, ele, ele dentro do container vai escutar na tmp docker sock. Tem que ser igualzinho aqui, tá? Então, você, você faz esse mapeamento, esse menos é, é para dizer que é read-only. Então, o seu container jwild não fará nenhuma modificação nesse arquivo. Ah, pode ficar tranquilo, então um pouco mais de segurança com relação a isso. Tá, então aqui, isso é só um exemplo, não estou falando que a única forma de escalar Python é dessa forma, eu estou mostrando da forma mais simples, mais didática, para você ver que é possível. Tá? Então você pode fazer da forma que você quiser. Então aqui eu tenho um, um proxy reverso, eu tenho um container que vai usar esse proxy reverso automático. Tá? Então isso aqui eu já mostrei no outro vídeo. Vamos sair aqui, vamos mostrar uma outra modificação que a gente fez, a gente precis, eu precisei configurar o, a porta que esse container vai, vai usar, né? o container backend ele faz um build de um docker file, e aqui eu precisei fazer o expose da 80, senão o, a imagem do jwide não funciona, então você tem que dizer qual é a porta que ele vai escutar aqui, tá? e na aplicação eu precisei colocar que essa aplicação ela não ia subir na 5.000, ela subir na 80, tá? É, é possível fazer com que o meu J-Wider o escute na mil? É, mas eu precisava fazer algumas modificações e eu não queria fazer, justamente pra facilitar você reproduzir isso, tá? Então, se você quiser, bota no comentário que a gente pode bater um papo depois sobre como fazer isso. Então, é. É isso, eu, tô, eu já, modif, já mostrei o que eu modifiquei no Docker Compose, no Docker File e no app.py. Tá? Então, você vai ver agora é, funcionando na prática. Docker Compose Up-D. A gente vai subir o ambiente aqui agora. O ambiente acabou de subir. Vamos agora mostrar isso aqui em, na Avera. Um outro detalhe é que esse teste.docker é um nome que eu precisei criar, porque precisa ter um FQDN nesse caso aqui, e no meu caso para teste eu coloquei no meu etc host, tá? Como meu meu docker host, ele é uma máquina, uma outra máquina eu não pude usar o meu virtual domain como localhost. Então eu tive que criar um teste .docker e colocar no meu etc host. Isso foi a única coisa que eu precisei fazer aqui de especial para isso funcionar tranquilamente. Mas se você usa Linux, é só você na, naquela variável virtual domain você coloca localhost e aqui você testar como localhost. Então aqui você vai ver aqui funcionando. Né? Então aqui o, que, é, o que, é que você viu aqui? Agora a aplicação ela tem uma configuração especial, eu modifiquei ela lá para que ela me mostrasse o nome do, o hostname do back-end, isso aqui ó, é o hostname do back-end. Tá? Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, qualquer PS, você vai ver aqui que o back-end é aquele mesmo, tá? Ok, tá vendo aqui, 26D4, 26D4, tá? então eu vou agora subir um novo back-end. Eu vou escalar a minha aplicação scale, né? vamos dar um clear aqui para vocês poderem ver. Docker Compose Scale Backend igual a 2, vamos colocar mais um serviço, esse número aí não é a quantidade que eu vou escalar, é a quantidade final, ele tinha um o Backend agora terá 2, agora ele falou que está criando Novo, perceba que agora que eu tenho dois backends, né? Eu tenho o backend 1, que era o 24D4, e agora tenho o backend 2, que é o 6187. Agora vamos ver que o balanceamento está funcionando automaticamente, olha. Então eu tenho agora duas aplicações. Vamos dizer, vamos dizer que eu quero agora 10 aplicações. Será que demora? Basicamente eu boto Docker Scale 10. Ele vai subir 10 containers para mim. Backend. Olha como é rápido. Então, aqui agora eu vou ter meus 10 containers sendo balanceados. Não. Então é muito fácil, muito tranquilo escalar. Você pode escalar de outras formas, talvez essa forma não atenda você, ou talvez sim. tá? Mas eu mo queria mostrar pra vocês como era tranquilo uma, uma metodologia de escalar aplicações Python. Tá? Se você não gostou Coloca aqui o seu comentário, é, se você gostou, coloca o um comentário e clica aqui no curtir, tá? Se você acha que vale a pena eu tr tratar um outro assunto é, relacionado a Docker ou não, relacionado à cultura DevOps, comenta aqui embaixo um assunto que você queira que eu fale e vamos tentar falar, eu vou, se eu não souber eu vou estudar sobre para tentar atender vocês, tá? Muito obrigado pessoal, por hoje é só.